A gente quer falar agora, nesse instante, da CPI do Feminicídio, que já teve reunião ontem, viu, Porta Nova? Eu estou aqui com o Fábio Félix, que está à frente da CPI do Feminicídio, e ontem vocês já tomaram algumas decisões. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. A gente ontem fez uma sessão da CPI do feminicídio. Foi uma sessão muito importante porque a gente retoma os trabalhos. No final do ano passado, com o início do recesso, a CPI interrompe o seu prazo de contagem. E agora, no início do ano, ela volta a contar né, com esse prazo de 180 dias, que é o prazo total, e a gente volta com as diligências, que eu acho que é uma fase muito importante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se a ideia é mapear o fenômeno do feminicídio, agora a gente vai visitar cada um dos serviços de proteção à mulher e prevenção à violência que existem no Distrito Federal para apontar os problemas. A falta de profissionais, a falta de estrutura, se o atendimento é não adequado. Então, tudo isso a gente vai poder ver agora nessas diligências. O senhor hoje, por exemplo, vai visitar uma família que vive esse drama ali dentro de casa. A gente, quando está fazendo essas reportagens desses casos, deputado, a gente percebe muito como às vezes a assistência demora a chegar ou como às vezes as pessoas não conseguem entender aonde buscar essa assistência. São esses os tipos de pesquisas que você quer fazer agora em foco? Exatamente. Na relatoria, mas também toda a CPI, vai hoje visitar uma das famílias, a nossa ideia é conversar com as famílias para saber o que acontece depois da morte, né? se o Estado está presente de alguma forma prestando essa assistência que você falou, mas também com serviços públicos básicos, de atendimento psicossocial, algum benefício social. Então nós vamos visitar algumas famílias, sem imprensa, mais para dialogar internamente. A nossa ideia também não é revitimizar essas famílias. E além de visitar as famílias, para poder fazer essa escuta qualificada como CPI, a gente também vai visitar os serviços para mapear a situação estrutural desses serviços. Nesse tempo de trabalho de CPI do feminicídio, que não parou com o recesso, continuaram acontecendo algumas atividades. Vocês já conseguem desenhar ou delimitar um pouco desse, desse crime aqui no Distrito Federal? Onde estão os buracos, as falhas? O que pode ser melhorado? Olha, a gente consegue perceber que existem falhas, tanto do ponto de vista da segurança pública, então as instituições precisam ser melhor qualificadas, é uma fala muito preliminar, então nós estamos mapeando ainda os serviços, faltam servidores e servidoras nos serviços qualificados para essa escuta. Então todo serviço precisa necessariamente ter assistentes sociais, psicólogas, pedagogas e outros profissionais adequados para esse atendimento. A gente vê que falta isso, falta na saúde, falta na assistência social, mas essa ainda é uma, é uma preliminar que nós estamos vendo com, esse, com essa análise inicial que a gente tem feito até o momento aqui. Mas com essas visitas a gente vai poder qualificar esses números, né? porque a prevenção é fundamental. Então a gente teve 75 feminicídios tentados em 2019, esse número é grave. A gente quer saber como essas mulheres estão hoje, se elas tiveram atendimento do Estado. E é esse o papel do Legislativo, fazer essa fiscalização. E o janeiro de 2020 começou muito dramático já com vários feminicídios no Distrito Federal. Mas ainda, a CPI é fundamental e urgente nesse momento. Bom, deputado, obrigado pela sua participação. Vou Muito liberar obrigado. porque o senhor já tem diligência é, marcada. Muito é com você, Porta Nova. Tá certo. Muito obrigado ao deputado Fábio Félix. Também, Cris, eu vendo de volta aqui no DF no ar.